Nossos corações Esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do alto está acima de todos, dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho, quem aceita o seu testemunho, atesta que Deus é verdadeiro, de fato, aquele que Deus enviou, fala as palavras de Deus porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Estamos vivenciando o tempo pascal, que é um tempo de alegria, porque Cristo ressuscitou verdadeiramente. E a ressurreição de Jesus é algo tão maravilhoso, sobrenatural, e por que não dizer que contrariou toda a natureza humana, porque foi uma ação divina, que se tornou a grande boa nova. Cristo morreu pelos pecadores e ressuscitou ao terceiro dia e agora vive eternamente. Esta é a maior notícia de todos os tempos, que jamais ficou antiga e sempre será uma novidade. E a igreja de Cristo Testemunha a ressurreição do Senhor em todas as suas dimensões, desde o seu nascimento até os confins dos séculos a igreja estará proclamando que Jesus está vivo. E durante este período pascal nós estamos diariamente ouvindo os atos dos apóstolos na primeira leitura de cada dia. Estamos exatamente no capítulo 5, onde os apóstolos estão testemunhando que o Senhor ressuscitou e estão ensinando as boas as boas novas do Senhor. Por isso, eles começam a ter e sofrer perseguições, porque muitos não queriam que este anúncio chegasse à maioria das pessoas, queriam, então, sufocar a voz dos apóstolos, chegando até mesmo a ameaçá-los flagelá-los, prendê-los e pensam até em matá-los. Na primeira leitura de hoje nós vemos esta realidade que depois de algum tempo se concretizou. Dos apóstolos somente João não foi assassinado. O restante todos foram martirizados, mas morreram dando sangue para testemunharem que Jesus ressuscitou. E é exatamente este o tema do evangelho de hoje, a força do testemunho. Deus enviou Jesus Cristo ao mundo. E Jesus anunciou ao mundo o amor do Pai. Portanto, Jesus dá testemunho do Pai. Os apóstolos foram os primeiros a testemunharem o Filho, Jesus Cristo. E a partir de tudo isso, a igreja então se torna a testemunha do Senhor. E Deus vai confirmando o testemunho dos cristãos. Que somos todos nós. Aqueles que já viveram antes de nós. Os cristãos desta geração. E aqueles que virão. Por isso no início eu disse... A ressurreição de Jesus é a maior notícia de todos os tempos. Porque Deus não deixa esta notícia ficar desatualizada nem antiga. Deus então confirma esta notícia. E continuará confirmando por todos os séculos dos séculos. Ninguém destruirá por mais que queira, esta maravilhosa notícia de que Jesus está vivo. Então o Evangelho hoje nos fala isso. Aquele que vem do alto está acima de todos. Quem vem do alto? Jesus. O que é da terra pertence à terra. Nós somos daqui, mas a nossa finalidade não é esta. Nós vamos voltar... Vamos para o Pai um dia, aquele que vem do céu está acima de todos, Jesus, e quem aceita o seu testemunho, quer dizer, quem acolhe as palavras de Jesus e seus ensinamentos, está vivendo na verdade e está sob a graça do Senhor. Hoje nós celebramos dois santos que viveram em duas épocas da história diferentes um do outro. São Luís Maria Grion de Montfort viveu muitos séculos atrás, viveu na Idade Média e foi desde criança chamado por Deus para uma missão. Conta-se na sua história que, desde criança, ele já era atraído pelas coisas de Deus e já cultivava uma devoção muito forte à Nossa Senhora. E depois, quando ele se tornou jovem, ele se decidiu ser tão sacerdote e se tornou padre. Mas não um padre fixo numa paróquia, ele era um padre missionário. Ele saía pelos povoados, saía pelas vilas, pelas cidades, pregando publicamente a palavra de Deus e ensinando as pessoas a amarem Nossa Senhora e também tinha lá suas experiências místicas com a Virgem Maria, chegando ao ponto de escrever um livro que se tornou muito famoso. E pelo que consta, foi a própria Virgem Maria que revelou todo o escrito deste livro para ele. Este livro que se chama O Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem Maria. E nesta obra, São Luís escreve Maravilhas a Respeito de Maria. E ele ensina neste livro como ser um verdadeiro devoto de Nossa Senhora. Não apenas recitando orações, fazendo novenas ou outras práticas devocionais a Maria. Mas ele diz que o verdadeiro devoto de Maria é aquele que imita as virtudes de Nossa Senhora. E as vivem na vida. Então ele ensina. Que tudo nós podemos e devemos oferecer a Maria. Nossas alegrias, nossas tristezas. Tudo aquilo que nós fazemos de bom. Devemos colocar nas mãos dela. E ela como mãe e rainha. Oferece a Deus, em nosso nome, tudo aquilo que lhe damos. Esta obra de São Luís Grion, podemos entender que é uma obra profética. Porque ele mesmo disse que esta obra seria escondida pelo próprio demônio para que as pessoas não conhecessem esta obra. E, de fato, depois que São Luís morreu, esta obra ficou dentro de um baú por muitos anos, por mais de 100 anos, totalmente desconhecida do mundo. Até que alguém achou e publicou a obra de São Luís Grion. E atualmente esta obra tem sido divulgada e muitos católicos têm lido este livro de São Luís Maria Grion de Montfort, intensificando ainda mais a sua vida íntima com Nossa Senhora. Então vale a pena conhecer este livrinho de fácil acesso, de fácil leitura e que atualmente tem sido divulgado e até comercializado com muita tranquilidade. Isso é um sinal de que a nossa geração precisa conhecer a obra do Tratado da Verdadeira Devoção. Não como uma obra que desperta o fanatismo mas que catequiza santamente os católicos desta geração, a entenderem que somente testemunhando o Evangelho como Maria, então daremos o testemunho perfeito. Outra pessoa santa que nós celebramos hoje é uma italiana chamada Santa Giana Beretta Mola. Uma médica de trinta e poucos anos, casada, muito católica, juntamente com seu esposo, fervorosos, e como todo casal cristão, desejosos em ter seus filhos, e ela era uma médica muito dedicada. Teve o primeiro, segundo, terceiro filho e na sua quarta gestação foi descoberto uma enfermidade muito grave. Pelo que consta no útero. E ela tendo consciência daquilo que poderia acontecer no momento do parto, disse aos médicos, entre a minha vida e a vida da criança, salvem a criança. Eu estou disposta a dar a vida pelo meu filho. E naquele ano, ela foi ter a criança no sábado de Aleluia e depois que a criança nasceu, o seu estado de saúde foi piorando. E nos últimos dias de agonia, ela recebia a Eucaristia e declamava orações de confiança e louvor a Jesus. Morreu santamente, dando a vida por seu bebê. Esta mulher impressionou todos os médicos, seus colegas, e evangelizou através do seu testemunho de vida. E as pessoas... Que foram conhecendo o seu testemunho, começaram a pedir a sua intercessão. Foi beatificada e foi canonizada por São João Paulo II. Dois fatos interessantes. Primeiro, que no dia da sua canonização, quem estava presente? o seu esposo, seus filhos e toda a família na canonização da esposa e da mãe. E segunda curiosidade é que o milagre da canonização de Santa Giana aconteceu para uma gestante brasileira, da Diocese de Franca. Esta mulher ficou grávida e um fato curioso e perigoso aconteceu em sua gestação. Ela estava gerando uma criança sem o líquido amniótico que é impossível. Se gerar uma criança sem este líquido, então o bispo daquela diocese começou a rezar a Giana Beretta Mola pedindo a sua intercessão para que ela intercedesse por aquela mãe. Os médicos queriam tirar a criança, mas a mãe não aceitou e levou a gestação à frente. E a criança nasceu com muita saúde e este fato foi milagroso, que contrariou até a natureza. E foi comprovado cientificamente que foi um milagre. Por isso foi enviada toda a documentação desta brasileira para Roma e serviu na causa dos santos para que Giana Beretta Mola fosse levada às honras dos altares. E no dia da canonização, lá estava este casal de brasileiros e a criança com cerca de sete anos, saudável, levou as relíquias da santa até o papa. Então hoje nós celebramos a vida destes dois santos que deram um testemunho de vida e de fé em Jesus. E isto deve incentivar cada um de nós a sermos bons cristãos, buscarmos a santidade e também sermos fiéis a Deus. Numa época em que muitos falam do nome de Deus... Nem todos dão verdadeiro testemunho do nome de Deus. Então como diz um antigo ditado. A palavra ensina. Mas o testemunho arrasta. É exatamente isto que o mundo precisa. De pessoas que deem testemunho. De que Deus... Existe de que Deus está entre nós, de que Deus é amor. Vamos pedir hoje a graça de sermos fiéis a Deus como os santos da igreja. Vamos ficar em pé e vamos apresentar as nossas preces.